E aí, pessoal, que é a Carol Tarara hoje eu vim falar qual foi o meu veredito sobre objetos cortantes. Aqui sabe, no início de julho eu trouxe as minhas impressões sobre o piloto da minissérie Objetos Cortantes, né? Que é uma adaptação de um livro de Gillian Flynn E ele foi adaptado pela HBO com a direção de Jean-Marc Vallet, Que é o mesmo diretor de Pequenas Grandes Mentiras Antes de mais nada, até esse momento a gente continua sem saber se vai ter continuação Tá todo mundo dizendo que não Mas eu não sei se eu acredito porque Pequenas Grandes Mentiras também começaram com essa conversa Que não ia ter e acabou que vai ter e enfim Já me bota também que Gillian Flynn tem Meio que uma, uma intenção de fazer Objetos com os dois, não sei se isso é verdade, mas tamo aí, tamo esperando, mas até o Homem não vai ter. Como eu tinha dito no vídeo, minha expectativa principal e com certeza o ponto forte da série pra mim foram as atuações. Amy Adams como protagonista está uma pessoa sensacional, minha gente. Não tem capim daquela mulher. Eu? Vem acompanhando o trabalho dela e tal E assim, ela quase nunca muda, né, fisicamente Ela sempre tá com o cabelo meio ruivo, uma coisa meio lado uma coisa assim Mas, as personagens são 700% diferentes, não tem cabelo para causa daquele Enfim, pra quem não sabe, ela faz uma personagem alcoólatra que Ela tem problemas com álcool álcool mutilação, então É uma coisa que você olha pra ela e você sente o cheiro do álcool Um negócio muito bizarro que eles conseguiram passar isso muito bem. Eu fiquei em dúvida se as pessoas que não leram o livro entenderam a série 100%. Porque enfim, tem coisas que elas são, realmente são muito difíceis. No livro eu lembro que é uma coisa meio... ela traz de uma forma muito pessoal essa questão das, das palavras e tem muito um jogo de palavras mesmo, tipo, do significado das palavras, e que na série a gente não vê muito. Então eu fiquei em dúvida se as pessoas iriam entender, inclusive o final que ficou uma coisa meio Vou já dizer sobre o final Só que, ao mesmo tempo, a fotografia e a montagem Que são outro ponto, meu Deus do céu Muito fortes na série Nossa, eles conseguiram passar de uma maneira muito genial Essa ideia da, da confusão de, de uma coisa meio... Meu Deus, você não sabe o que é flashback, o que não é, é Que não sei o que, e volta e vai É uma coisa meio confusa, ela tá bêbada E mim não Pelo amor de Deus, a, a, a montagem tá incrível E com certeza é, assim, um ponto muito forte pra quem vai assistir a série. E aí também tem outra coisa que eles trabalharam muito bem, que é tipo as cenas de sombra e luz e uma coisa meio sem graça e uma cidade o tempo todo parada e os atores com tipo manchas de suor e você sente aquele calor é uma agonia da bexiga e você olha para ela e você se sente beba quase também. Nossa, direção incrível, né, como eu já esperava. Por outro lado tem ali a casa dela, da casa da mãe dela no caso, né, que é uma coisa bem perfeita, bem cores vibrantes E tudo ela sempre naquela pose dela, que é feita por Patricia Clarkson e ela tá assim, diva E é uma coisa quase que doentia, né, uma coisa muito perfeita, ela tá sempre arrumada em casa e tudo mais E a, e a irmã dela também, que é feita por Elisa Scanley, que eu... acho que é esse o nome eu nunca tinha visto, é a primeira vez, o primeiro trabalho que eu vejo dela e ela... Eu esperava, assim, que ela fosse mais espiritada. Porque no livro eu lembro que eu ficava, tipo, gente, essa menina é um cão, meu Deus do céu. Mas ela também atuou muitíssimo bem. Faz tempo que eu li o livro, eu não lembro de tantos detalhes assim. Só essas coisas assim, mais marcantes das palavras e da menina, coisas assim. Só que eu acho que não teve aquele episódio do... Tipo aquele churrasco que na mãe dela Eu acho que foi uma coisa que eles inventaram pra série Porque eu realmente não lembro de nada daquilo Só que ao mesmo tempo, se eles tiverem criado pra série Eu acho que foi muito bacana pra gente ter uma, uma noção, assim, da atmosfera de cada personagem também eu Acho que contextualizou bem, bem massa Foram cenas que mais adicionaram do que atrapalharam, na minha opinião, pelo menos Como eu falei no vídeo de julho, como eu imaginei, na verdade É uma série que você não pode se desligar um, em um minuto, assim. Um segundo que você, sei lá, mexe no celular, vê uma coisa, você pode ter perdido alguma cena importante, porque tem muitos flashbacks muito rápidos, os cortes secos aquela coisa confusa, e acho que cada segundo ali é primordial pra você conseguir pegar o contexto das coisas. Porque muita coisa pode estar explicada num segundo de flashback, que se você perder, você, pode ser que você não entenda tão bem assim. Tá, agora chegou a parte do spoiler, porque eu vou falando sobre o final, né? Vamos lá. Teve um pequeno problema, que a primeira vez que eu vi, eu não sabia que tinha cenas pós-cretos. Eu, com ela, como sou, acabou, subiu o crédito, eu desliguei e, enfim, vida seguiu. E aí, dias depois, eu tava no Twitter e acabou que eu descobri pátria, através de uma amiga minha que tinha cenas pós-cretos. Quando eu assisti sem cenas pós-cretos, foi aquela coisa, né, ela viu lá ah, o dentinho, não sei o que, não sei o que, achou e a menina fez, ah, não conta pra mamãe. E acabou, e eu fiquei tipo... Porque, okay, galera, vocês vão deixar aberto assim, desse jeito mesmo. O galera, que no livro a menina é... É, presa, não sei o que, ela é né, condenada, tudo, tudo mais. Só que eu fiquei tipo, gente, isso tá muito longe ainda. Não, tipo, tá, tá, tá muito aberto isso ainda. Então eu fiquei um pouco bolada, talvez. Eu fiquei, gente, quem não leu o livro. Meu Deus do céu. Aí eu pensei, não, eles devem estar tá deixando em aberto pra uma segunda temporada, né? Vai saber. E aí, com a cena, acabou que ficou só um pouco aberto, né? Tipo, a gente fica sabendo que realmente foi Ama que fez as coisas e tal. Só A gente só não sabe o que acontece com ela depois. Mas eu acho que é um pouco mais. Mais bacana do que ter acabado só no, no clã pra mamãe. Eu fiquei, meu, meu, gente, sério, olha bem pra minha cara, galera. Pelo amor de Deus. Mas eu achei super convincente, eu achei que eles conseguiram dar um tom muito muito singular pra série, assim, pra mim foi uma das melhores adaptações que eu já vi. Sim, eles fizeram um trabalho extraordinário. E com certeza que Gillian Flynn e jean marco valer conseguiram deixar ali o dedinho deles, assim, a marca registrada de cada um deles, porque meu Deus do céu. Se por um acaso você não viu a série ainda ou não leu esse livro e ficou até aqui mesmo tendo spoiler do final recomendo que você acesse o link aqui embaixo e compre pelo link que eu vou deixar e se você não viu ainda, vai se embora ver porque é uma série realmente que vale muito a pena e é bem eu só são dois episódios de uma hora então é tranquilinho também de ver e você sem ficar apreensível. Ai, gente, o conjunto todo eu acho que vale super a pena mesmo, tá bom? É só isso mesmo. <risos> se você já viu, deixa aqui embaixo seus comentários pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. E se eu ligar, em tudo que acontece? A Canal é do do Valeu! Ai, meu Deus, chega enorme!